Já são mais de 200 mil trabalhos mostrando a eficácia da vitamina D3 na prevenção da Covid e na recuperação das pessoas com Covid. Então, por que, é que não se faz isso? Porque simplesmente a, a vitamina, a, a, a indústria farmacêutica, ela trabalha com a ideia, ela trabalha com a ideia de patentes, né? Então, ela faz alguma coisa e ela patenteia. Aquilo passa a ser um direito exclusivo de exploração comercial dela é, por 20 anos, né? Então, até pensando em reduzir esse tempo aí. 20 anos, 20 e tantos anos. É, foi, acho que mais tempo, né? Então, é, e aí você não. Só que você não pode patentear aquilo que é da natureza. Por isso que quando ela descobre, por exemplo, a, a penicilina, a penicilina é, a origem da penicilina é um fungo, né? Os fungos são muito inteligentes, né? Mas aí eles vão lá e vão para o laboratório e fazem um, um, um fungo sintético. Eles têm que sintetizar. Né? Eles fazem uma coisa sintética para que eles possam. É, para que eles possam é, patentear, né? Então, o, a, algo que é exclusivamente da natureza, você não pode patentear o óleo de alho, por exemplo, você não pode patentear o açaí, você não pode patentear a manga, né? Você não pode patentear nada que é exclusivamente que é uma propriedade da natureza, porque você não pode dizer, olha, foi eu que inventei o feijão, né? <risos> Aí o que é que eles fazem? Eles começam a produzir, esses benditos, esses malditos transgênicos, que são exatamente, eles modificam, eles modificam a forma, a genética desses milhos, desses feijões, né? E isso é outra forma de estar gerando outro problema.